E aí galera, beleza? De tá com vocês com mais um vídeo estamos aqui e o GTA V, galera. E a pergunta que não quer calar: você ainda joga o GTA V no PlayStation 3 e no Xbox 360? Eu vou mostrar para vocês, galera, as últimas as atualizações que saíram na antiga geração e também mostrar para vocês as atualizações que saíram no, na nova geração. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu ouço, não sei se é a maioria, mas eu ouço de alguns que GTA já deu, que tá enjoado, que não joga mais, que não quer mais jogar, que não sei o que, uns querem um GTA novo, GTA 6, tá na hora, GTA já deu, a realidade que para antiga geração, infelizmente já deu, não existe mais atualização, mas eu sei que tem muita gente que tem um Playstation 3 e tem um Xbox 360, e que curte o jogo, que joga o jogo, mas eu queria ouvir a sua opinião. Você joga no Playstation 3 e ainda acha o jogo sensacional? É sensacional, mas eu vou trazer para vocês aqui uma visão de quem tem tanta atualização, tanta atualização. É óbvio que é carinha as coisas, mas que talvez enjuou, está jogando outro jogo, jogando Battle Royale aí da vida. O que, que você acha? Bom, bora lá mostrar as paradas aí, a comparação, mano Mas se tratando de GTA Online, mano A única coisa que você vai ter é de jogar com seus amigos pegar, Entrar numa sessão aí, jogar um mata-matazinho né é, Jogar uma corridinha aí das antigas e tal Mas se quer, a inovações, mudanças, novos prédios, novas missões Como tem na nova geração, as Reichs Então eu fico pensando, cara, se tem gente reclamando no jogando mais querendo um novo GTA como eu realmente quero um novo GTA, até mesmo para poder trazer mais conteúdo para vocês é, já tá talvez esgotado eu acredito que tem pessoas que não cara eu acredito que tem pessoas que não eu acredito em pessoas que pegou um Playstation 4 agora que pegou um Xbox 360 agora ou que tá jogando no PC que tá é, curtindo o jogo pra caramba, que tá jogando pra caramba, que tá jogando corrida, que tá o, jogando os novos modos, que tá fazendo as missões, as novas races, né? Sei lá, que tá é, juntando dinheiro pra comprar jetpack ou complexo, não sei. Eu acredito muito que tem gente curtindo o jogo, mas na minha opinião, 5 anos já deu, velho. Sério, já deu, já deu. Eu acho que a Rockstar deveria, apesar que se você... Que joga no Playstation 3 e joga no Xbox 360. O próximo GTA sequer vai sair, sequer vai cogitar sair para a antiga geração. Você vai ter que comprar um Playstation 4 no mínimo, um Xbox 360, é, um ano no mínimo para você jogar o um novo GTA. Mas é uma coisa que vale a gente comentar aqui. O que, que você acha? Você acha que deve sair um, um, um novo GTA? É, ou, ou você acha que... Sei lá, ainda tem. dá pra jogar, dá pra curtir muito o jogo, o jogo ainda tá muito da hora, tem muita coisa por pra vir. Bom, é fato que dentro do cronograma da Rockstar, 5 anos já era pra estar tá anunciando um novo GTA, mas nós não sabemos que esse ano vai sair o Red Dead Redemption, 2 vai ter o online do Red Dead, não sabemos se a Rockstar vai levar esse jogo como ela leva o GTA em relação a atualizações. É, olha só a molecada jogando. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem mano. E é só os itenzinhos, maletinha, azul. Se você é, até que tem bastante gente jogando, velho, aí ó, oito pessoas são quantas pessoas? Se não, não lembro, sei que no, no, no, no GTA do PlayStation 4 é 10 pessoas. Então, comenta aqui agora, galera. Seguinte, eu vou entrar agora no GTA Online. É, da nova geração, beleza? Bora lá Bom, galera, ó, estamos aqui no GTA Online Para nova geração, né? Para PC aí, os caramba E olha só, mano, a quantidade de coisas que tem pra você fazer é, na nova geração É fato que são caras, sim, até porque aí na descrição, né? Tem a que Mods Pra você que precisa de dinheiro, que joga no PC, que talvez desanimou porque não tem dinheiro pra comprar as paradas Vai aqui na descrição e joga no PC, você pode dar uma upada na sua conta aí E, e ter todas essas paradas aqui Bom, então como vocês podem ver, eu tô, ó, tô na boate ó, É que eu não posso deixar o som ligado aqui, senão é, dá problemas aí com direitos autorais, né Que eles botam nas músicas é, Enfim, como é que sai é mesmo? Nem lembra-se, assim, peraí Aí, sai daí, sai daí é, ESC pra sair Bom, vamos abrir aqui o celular É, e entrar aqui na internet Segundo, Legendary, certo? Que é aquela loja que a gente viu Olha a quantidade de carros Que já foi lançado Na nova geração, mano É absurdo as paradas Que já saiu na nova geração Mano, é um absurdo Velho, de coisas O último carro lançado Na antiga geração, Dinheiro Sujo Parte 2 Então a última atualização foi... É, pra antiga geração Foi dinheiro sujo Parte 2, certo? Aí depois teve a Executivos e outros criminosos Aí veio aquela polêmica toda Pô, não vai ter mais atualização Até porque o Playstation 3 não aguenta mais Não suporta mais tanta atualização Assim galera, é muita coisa Mesmo que a Rockstar, ela trouxe Depois é, de não é, Ter mais atualização Pra antiga geração então a galera não mano é muito é muito veículo é muito carro, apesar que sai bastante veículo né é, mas eu não lembro qual foi o, a última atualização um ano né que foi a última atualização para antiga geração então veja só a quantidade de carros que já saiu aqui na Legendary are stock que para mim é muito sabe muita coisa mesmo a última atualização é da da antiga geração se eu não me engano. É, de, houve uma modificada aqui, ó. Em algumas coisas, né? Mas eu acredito que foi aqui, ó. É, atualização dos golpes, né? Aqui, ó. Última atualização do Artstock é, foi esse carro aqui, né? Eles deram uma modificada, né? Porque depois esse carro entrou aqui, né? Mas ele veio na atualização dos golpes. Mas esses veículos aqui você não tem, né? Esses são os veículos especiais. Esse aqui é aquele que tem turbina, os é, militares, o aquático, veículos blindados, aviões, né? O Batmóvel, essa bateria antiaérea, esse avião gigantesco aqui, outros carros, esse novo tanque, a Jetpack, não tem para antiga geração, a moto voadora, aquela outra moto, então muita coisa saiu. Dentre elas, né? temos o, o centro de operação móvel, né? Temos o Avenger, que é um, um centro de operação um, é, que voa, e tem esse caminhão aqui também, que é o um caminhão blindado com central ali de monitoramento, é, drone, bateria antiaérea, aérea customização de, de daquela moto, esse aqui tem a customização dos carros e tal, tem aqui outros blindados, mais um carro foguete, que é isso aqui, né? Parece do Speed Racer. Então, muita coisa saiu aí na antiga geração. Em relação às propriedades, tem aqui os empreendimentos do Maze Bank, mano. Que são. É. O zangar, o, o, o, né? Que se tornou uma, uma maneira de você fazer missão e fazer dinheiro. Temos aqui o complexo, né? Que é, também é ali um. Com uma parada das novas missões, novas raízes né? Tem é, o Maze Bank, né? Que você pode comprar. A boate, que você pode comprar e também se torna um meio de você fazer dinheiro e fazer missão. De você movimentar o jogo. Tem os bunkers, né? Que também é outra parada de você fazer dinheiro e fazer novas missões e movimentar o jogo. É. Mano, tem muita coisa. Sem falar que você pode comprar o prédio do Maze Bank. Para garagem para 60 carros. Então é outra vasta é... opção ali de missões e de guardar carros. Enfim, é, então tem um complexo. A boate. As bikers. né Que é aquele complexo ali que você compra. Para fazer missões de bikers. Fora os galpões e tal. Cara, é tanta coisa. É tanta coisa que me dá dó da galera do PlayStation 3. Sério, mesmo. eu não falo isso. Porque eu tenho um Playstation 4 hoje um PC, eu já fui do Playstation 3 e eu realmente eu fiquei triste quando A Rockstar, ela falou que não ia mais atualizar, mas é assim que funciona, cara, chega uma hora que não dá mais, chega uma hora que o console não Não, não resiste, é a mesma coisa tipo, ah, a Rockstar vai lançar o GTA 5 pra Playstation 2, não dá, velho, não dá, não tem como, cara, não suporta, não resiste Então essa é a indagação que eu quero fazer, 5 anos do jogo Será que tá na hora de vir um novo? Ou não, ou ainda tem muita areia pra queimar. E você quer é do PlayStation 3 aí? Hum? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na sessão. que Eu acho que eu entrei na sessão pública. Tá sem som aqui, mano. Eu nem lembro, acho que é o X aqui que olha. Tem poucas pessoas jogando. Uma sessão pública com 7 pessoas, né? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu comentário. De nada, eu ainda jogo no PlayStation 3 e ainda curto muito o jogo. Mas eu gostaria muito de pegar um Playstation 4 para poder usufruir disso daí Tudo, eu quero jogar De nada, eu jogo, joguei no Playstation 3, joguei no Playstation 4 Tô no PC, não aguento mais Quero um GTA 6, tô jogando outro jogo e Bababá, bababá Jogo ainda, é o jogo que eu mais jogo Enfim, comenta aqui embaixo Na minha opinião, acho que tá na hora de vir um novo GTA Bom, ainda Talvez Um ano, dois anos Não sei, mas acredito Que no meio do ano que vem